Yeah. Yeah. Eu cansei de tentar te entender Porque tu teve que ir, ir embora A chuva cai forte lá fora E não ter você aqui me apavora eu sei que eu te magoei Mas juro que não foi por mal Desculpa ter que ser desse jeito É que eu nunca fui um cara perfeito Será que você pensa em mim? Porque eu ainda penso em você Fiz umas mil letras pensando em ti Mas acho que tu nunca vai ver Quantos tiros eu te tiro de mim? A saudade dói, isso me sufoca Será que um dia a gente vai ter volta? Ah, ah, ah, ah, ah. Será que um dia vai ter volta? Tu ficar longe de mim é ruim Com quantos tiros eu te tiro de mim? A saudade dói, isso me sufoca Será que um dia a gente vai ter volta? Darararara.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 Quantos tiros eu te tiro de mim? Saudade dó isso me sufoca Será que um dia a gente vai ter volta? Tcharararara, tá